Três exercícios que não podem faltar na sua rotina de treinamento. Olá, eu sou o professor Emílio Júnior e eu irei passar três exercícios muito importantes para auxiliar você a construir coxas bem torneadas, trabalhar e levantar o seu bumbum e o melhor de tudo, além de trabalhar o bumbum, as coxas ainda dá uma queimadinha nessa gordura localizada. Então vem comigo, se você ainda não é inscrito aqui no canal ou inscrito no canal, inscreva-se. Se você deseja cardápio nutricional na promoção completo por apenas R$ 20,00 montado pelo nosso nutricionista, de acordo com o tipo de treinamento que eu faço, entre em contato com esse número do WhatsApp e fala com a Daniele que você quer o cardápio nutricional. Para este vídeo, para este treinamento, nós iremos utilizar um peso. Eu irei utilizar aqui um halter. Então, eu irei passar... Cada exercício que nós iremos fazer para que você consiga entender. Vamos lá! Primeiro exercício, você vai ficar assim, pés paralelos à largura do seu quadril. Pés paralelos à largura do seu quadril. O peso, você vai segurar o seu peso com ambas as mãos o mais próximo possível do seu peitoral. Vai abrir lateralmente a sua perna direita flexione a sua perna direita mantendo o peso próximo de você volte à posição inicial mantendo a perna parada agora você vai abrir para o lado esquerdo abriu para o lado esquerdo flexiona e volte à posição inicial é um pouquinho difícil mas com prática você consegue caso tenha dificuldade de fazer esse movimento abrindo, descendo ao máximo e voltando, eu vou ensinar uma outra técnica para você. Essa técnica é mais fácil. Você não precisa abrir tanto a sua perna e nem agachar tanto. Então vamos fazer assim. Segura o seu peso, abra a perna lado esquerdo, flexiona só um pouquinho e volta à posição. Ok? Então, abriu a direita, flexionou só um pouquinho e volta à posição. Essa é a maneira mais simples, mais fácil para você fazer esse treinamento. Caso você sinta dores na região da patela, joelho, aí você tem que parar imediatamente este treinamento. Ok? Ele é bem fácil, mas aí você vai ter que parar esse treinamento. Vamos lá? prepara. Projeto peitoral, contrai o abdômen, segura o peso assim, o mais próximo possível de você. E você agora vai abrir a perna lado direito. Desceu, voltou. Lado esquerdo, desceu, voltou. Direito, desceu, voltou. Esquerdo, desceu, voltou. O segundo exercício que eu irei fazer para apresentar a vocês, que não pode faltar aí na sua lista. É um agachamento onde nós iremos priorizar muito os glúteos. Como? Você vai segurar o seu peso nas extremidades. Professor, eu não tenho caneleira, eu não tenho anilha, eu não tenho nada. Pode fazer sem peso algum, tá? Mas se você tiver qualquer coisinha que você possa segurar nas extremidades, seria muito legal. Pés paralelos. A largura do quadril, vou ficar aqui no enviesado para você ter uma visualização melhor. Você vai flexionar, flexionar suas pernas é dobrar. Porém, você vai esticar os seus braços, flexionar as pernas, projetando o seu bumbum lá atrás e desça até onde der para você. Volte à posição inicial. Flexiona, bumbum lá atrás e volta à posição inicial. Flexiona bumbum lá atrás e volta à posição inicial. Vai sentir um certo desconforto aqui na região da barriga. Isso é normal, é porque você está trabalhando também os músculos abdominais quando você faz este movimento. Movimento simples, flexionou, posicionou, volta à posição inicial, flexionou, isso, desceu, volta à posição inicial, flexionou, Desceu, volta à posição inicial. Esse foi o nosso segundo exercício. Mas eu quero te dar uma terceira dica, que essa vai em específico para a parte de trás, posterior de coxa. Onde você vai segurar ainda o seu pezinho, tá? Não há necessidade de utilizar dois, um só. Já dá um resultado legal. Você vai fazer assim. Pés paralelos à largura do seu quadril. Projeta. Ambos os braços estendidos à frente. Agora, isso não pode deixar de fazer. Você vai flexionar o seu tronco, porém, sempre projetando o peitoral à frente, contraindo o seu abdômen, segura o peso, braços estendidos, o braço mais próximo possível das suas pernas, olhando à frente, vai sentir um desconforto normal, natural, na parte de trás das coxas, volta à posição inicial. O desconforto começa em cima, em algumas pessoas, terminando aqui embaixo, em outras começa embaixo, terminando em cima, tá? Mas você tem que sentir o desconforto nessa área. Ah, eu tenho que tocar no chão com peso? Não, não há necessidade, a menos que você tenha muita flexibilidade. Mas se você projetar seu peitoral à frente, contrair o seu abdômen e descer lentamente com o peso mais próximo possível das suas pernas, você já vai sentir o trabalho sendo bem efetivado. Então, esse é um treinamento que, juntamente com os outros dois que eu acabo de apresentar a você, você vai conseguir ter resultados reais, resultados dinâmicos. Vamos lá, subiu e desceu, somente fazendo este movimento. Aproveita e me fala se aí, você vai escrever aí nos comentários, se você sentiu começar a queimar embaixo e depois em cima ou foi de cima para baixo. Isso é importante eu também saber de você, tá ok? Muito obrigado por você assistir a mais esse treinamento. Compartilha, dê joinha se você deseja mesmo. Cardápio nutricional para ganho de massa magra, emagrecimento ou secar barriga. Cardápio Seca a Barriga mais novo. Entre em contato com esse número do WhatsApp e fala com a Daniele que você deseja esse cardápio. Até nosso próximo encontro.